Eu acho que eu Caps, Fala? Pode falar. você chamar o Zóio um dia pra gente fazer uma live junto. Nossa, eu faço fácil. Mas eu Mas faço. vai f... é qualquer coisa, mano. Se colocar, sei lá, jogo da velha pra mim, eu jogo com ele, mano. Mas jogo da velha, eu acho que você jogaria normal já, conhecendo. A Mongus, ó, nem a pau. Nossa senhora, velho. Não, eu jogo que eu não aguento mais, mano. Tanto é que você nem joga, né? Você não aguenta mais pronto. É verdade. Mano, estão me Fall mandando guys. aquele... Aquele... Aquele Deixa peixe no chat, Aquele, aquele, aquele pe... Ah, o saco, o saco de, lixo. de lixo. Saco de lixo. O Fifinha. Vamos jogar... Jogo... Vamos fazer ele fazer um mix de música pra tocar na live é sem copyright. <risos> ele A música dele. Nossa, mano. O Zóio. Tem um QR Code aqui, mano. <risos> Nossa. <risos> Você vai mandar um Pix? Uh, será que eu consigo tacar o QR Code no meio da tela, mano? Dá, mas ah, é mó, mó trampo, mano. Ver todas trampo, as minhas chaves. Eu, vamos brincar. Chave mas... aleatória, Danton. Uh... Eu, eu, quero, eu acho que eu vou postar... Quando você postar o seu Pix, eu vou postar também, porque eu, eu preciso comprar um peixe. Ah, vai se fuder, mano. <risos> eu vou colocar meu, meu, meu Pix com celular, aí vocês colocam meu celular <risos> Eu começo a me ligar, tá ligado? Mano, eu vou uh... grupo esses dias. Sério? Uhum. Era pessoa, nah, nah, com essa chave, você não precisa ter nenhum dado pra fazer esse outro. Mano, mas o que que significa esse emote desse peixe? O que que é pra ser isso? Tipo, quando você usa isso? Liga, mano. cria um e-mail pro Pix, eu vou fazer isso, mano. Vou criar um e-mail agora, Gmail. Sério? Vou criar um e-mail pixfelpsfodão do caralho, gmail.com. É. É, é é. É. Agora é. eu rio assim, Felps. É. Nossa. É. É. É. É. A ah, minha senha, ok. Deixa eu criar, eu vou criar o, o e-mail aqui. Fodão do caralho. Ué? Já Não, adicionar outra ver. conta, mano. Eu fui adicionar outra conta. Usar... Não. Não. Porra, Felps. Acorda pra vida, meu. Eu tô tentando criar outra conta, eu não consigo, eu fico relogando na minha, não faz sentido isso. Faz na navegação privada, Felps. Não, mas eu quero já deixar logado na minha. Oi. Criar conta, pra mim. Felps. É, Felps fodão, vai ser o nome e sobrenome. E nome Felps. de usuário, vai ser Fel Pix Felps, Felps, Felps, Fome, Felps, fodão, do caralho. Arroba gmail.com, eu juro pra você que vai ser, Pix Felps, fodão, do caralho. Aí a senha vai ser... Fala a senha pra mim. Vai ser. Muliro. Felps. Felpix? Nossa, pior que Felpix fica bom, mano. Deixa eu ver se consigo Felpix. Eu acho que eu vou colocar esse nome do meu. Felpix? Não. Ah, Peeps. já tá, mano. Felpix já existe, velho. Felpix já existe. O que a Melissa falou? Felpix. Beleza. É, mas Felpix já existe, o arroba. O... Com o Pix por e-mail, na hora de confirmar os dados aparece. CP... Aparece parte do CPF, não é? Parece meio, tipo, metadinha. Tipo, final, alguma coisa assim, não é? Eu caguei também, né? Cagou, Felps. Eu caguei Félix, agora, acabei de cagar. Já vazou tudo mesmo. <risos> não, mas se é o finalzinho só, eu tô, tô de boa. Acabei de cagar nas calças. Ah, Nossa, mas Félix já tem... Assim, eu não vou comer nada, PK. Não vou comer por nada. Por que você fala assim comigo? Eu nem por que, que, com que, que, que, que você tá, que tá, tá falando assim? É a <risos> minha voz. Nossa. Olha! Ela ficou diferente. Nossa, eu posso pecar? Caralho. Caralho, olha isso aqui, que que é isso? Fala é. Coisa. Não, isso estragou. Estraguei a minha voz. Era pra mãe. você ficar usando ela bastante, porque agora sumiu ela. Mano, Mas me dava uma agonia do caralho. Fel, Felpix, fodão do caralho. Felpix, ah, é. mudou alguma? Mudou um pouco? Não. <risos> Por que você tá falando assim? Eu tô tentando fazer a picada. Tá falando aí. igual o... o Celton Mello? O Celta Mello? Não, o Celta mano. O Celta Mello é mó foda, velho. Eu gosto dele. Faz tempo que eu não assisto nada com ele. O Celta Mello fala assim, mais baixinho e... Só solta muito ar. O Celta Mello. O Celta. É, não tá igual. Tá forçado, é. Não, Felps, é não vamos tá... logo. Felpsfodão do caralho, arroba gmail.com. Não, ó. Pix. Pixfelpsfodão do caralho, arroba gmail.com. A senha vai ser essa aqui. Uh, alguém acabou de cadastrar. Mano, parabéns, eu ia cadastrar. Parabéns pra falar, eu, isso. Eu pra, eu parabéns, ia... falar isso em live. Parabéns, <risos> Deus, Adorei. Tá? Eu ia cadastrar e deu certo. Eu voltei pra tentar o Felpix. Aí quando eu fui tentar de novo, cadastraram nesse meio tempo. Então não manda Pix. Ou manda falando, caralho, isso é muito rápido, mano. Parabéns. Mas cadastraram mano. o Fe Fe Pix. Então eu vou fazer assim, ó. O Felps. Fala, fala, fala. Vamos jogar? Aí, ó, pera. Agora eu preciso disso aqui. Felps, você vai comer alguma coisa? Eu não vou comer nada! Mas que porra... Caralho, ah, eu... que impaciente. Calma, mano. Tô desculpa, tô desculpa, tô desculpa. Tô desculpa. Eu já vi que bateu, mano. Ai, olha... Felps... Mano, quer vir aqui sábado pra eu não. fazer uma comidinha pra você? Você acabou... Não, cara. Sério? Poxa, uhum. tá. É que não dá Entendi. mesmo. Não dá, não dá, não dá. Esse final de semana não dá. Segunda. Eu vou ficar três, olhando pra parede. Quarta. Todos os dias. Você vai ficar o quê? Olhando a tinta secar? Boa. Uh... Vou. Aí. Vou de Uber aí. <risos> Nossa, aí. Ia... <risos> Nossa, eu tomo no cu, né? Eu aí, tomou que... no cu. Tá, gente, calma que eu ainda não cadastrei. Vou cadastrar. Vou cadastrar agora, cadastrar com e-mail felpix fodão do caralho. Meu felpix Deus, fodão do caralho, <risos> arroba gmail.com Tá criando um e-mail agora. Não, já, já criei. Felpixfodão do Caralho. Criar. Aí enviou aqui um código, deixa eu abrir ele. Aí. Ah! O cadastro ah. no Pix não está disponível agora! Ah é o horário. Ah, mano. Não, eu já criei, eu já criei o e-mail, gente. Eba, que perguntaram, o que que significa ficou com Deus? Ah, não. É, que... é quando você, sei lá, não. você fez uma prova ruim, aí você fala, nossa, eu fiquei com Deus, mano. <risos> O pessoal tá cadastrando esse e-mail em todo lugar. Cadastra... Acabou de cadastrar no Mercado Pago, mano. Para de me cadastrar esse e-mail nos lugar. Só vai cadastrar no... no... Ah, não tá. Tem que esperar. Esperar um tempo. Cadastrar no Mercado Felix, Pago. Ah. Pergunta pro Dudu quando você encontrar ele algum dia ou mandar até mesmo mensagem. Uhum. Pergunta qual que é o filme favorito dele. Ele sempre <risos> fala assim, ó. King Kong. Aí eu, por quê? Porque ele é foda. <risos> Mas por que você gosta do King Kong? Porque ele é o rei. Mano, não faz nem sentido, velho. Ah, mano, o pessoal tá começando a cadastrar esse e-mail em várias coisas. Cadastrar no Mercado Pago. Alguém acabou de perguntar aqui no e-mail o que significa MILF. Ah. Uh, eu não consigo cadastrar o Pix. Felps, primeiro que o e-mail, você não pode fazer isso. <risos> Como assim? De criar em uma live. Você está maluco? Maluco? Maluco. Você está maluco? Eu sou meu... muito maluco. <risos> Qual o e-mail? Para, não vou falar mais o e-mail. O e-mail é pro Pix, mano. Malu tá, você colocou as coisas já? Você não colocou as de coisas? Me... Deu minha hora de dormir agora. Vou dormir. Ah, agora dá para escolher a dificuldade. Vamos sem colocar no... Ah, Profissional. Felps, vamos no Easy. Não, profissional. Agora dá pra escolher. Vamos. Depois de três anos do jogo, dá pra escolher. Mas ainda é aberta essa aqui, né? nem Ah, possível. mas é, oh, é na boa, chuta um ano que vai lançar esse jogo. Eu acho que vai lançar no final de 2022. Ah, mano, ah. acabaram de lançar, lançar aqui energia erótica, mano. asfixiar auto erótica. Ah, não. Esse não. Tá cadastrar agora, mano. Mano, bota um monte de equipamento aí, Felps. Eu não tenho dinheiro pra nada. Phelps. Cadastrar, acabaram de cadastrar. Next Videos. Acabaram Nossa. de cadastrar no Xbox. Mano, dá pra botar todas as pílulas. Dá pra... Olha ali, ó, na opção, quando você vai adicionar os itens, dá pra pôr todas. Todos? Ah, ainda bem, finalmente. Ai, ainda bem, que é finalmente. Fodão do caralho. Arroba Gmail, pronto, pronto logo, Só arrumado. deixa eu tentar mais uma vez, porque você tá me xingando? Oi? Que pariu, mano. É, esse meio preciso... tá fritando, velho. É. Calma, calma, calma. Ah, mas se fodeu, eu não consigo cadastrar essa caralha Ó, oh, anota Nossa... aí a chave aleatória, mano. Porque não, tá, não tava funcionando aquela chave, mas eu ainda tá aqui. Não faz, faz sentido. Faz um teste, me manda um donate de 250 a chave reais. A chave aleatória ainda tá aqui. Hum. É só depois das duas, entendi. É, como assim, depois das duas? Não faz sentido isso pra mim. Ai, que frio. Nossa, Esse mano. Frio? Mano. O Felps tá demorando tanto que eu vou deitar. Por que, que você tá com... Faz alguma coisa aí. Você eu não é o fodão? Falei. Eu nunca falei que eu era o fodão. Ah, mas você é. Ah, uh, que que... <risos> Ah, cadastrado no Porniclub ah, também Aí tem Pix Felps Fodão do cara, me cadastrado Nossa, cadastrado em tudo Cadastrado no, no, no, no... <risos> Por quê? Twitter, Twitch, Discord Rabu, o que você tá fazendo, PK? PK Receita tá de bolo de cu que legal essa receita PK, PK, eu, eu iniciei não sei Se você não for jogar e Aí desculpa que não dá pra, não dá para saber não Que gostoso esse spam de um centavo Que um centavo Picar? Oi, rio, uma... com Ficou com fome? fome? Mas Você não no é então... é Eu Então, caminho eu que te do caminho do caminho do caminho fala aqui caralho como que como que fa como que fala é aqui né tá certo tá certo tá certo tá certo tá certo certo oi oi oi oi, oi tá me ouvindo tá tudo certo, certo? tá tudo certo big eyes baby é meu nome big eyes baby sanidade daqui tem média agora tem o quê média média média não durmam Vai, lê aí. Ah! Só eu, só eu trouxe lanterna antena forte? Por quê? Porque eu não coloquei nada. Por quê? Porque eu tava... eu, eu esqueci. Eu esqueci. Mano, joga isso todo Ó, dia, mano. Joga todo dia, mano. Nossa, fritou. Nossa, tá fritando aqui, mano. Para, para, para. É... Vamos lá, lê aí, vai. Lê o briefing. Tá me ouvindo? Hein? Tô. Tá me ouvindo? Tô! Fala! Ó, a gente tem que... Meu Deus do céu, a gente tem que ir. usar um sensor, tirar uma foto do lixo, purificar com incenso e chama Christopher Jackson. Aham. Uhum, uhum. Não sabemos se o fantasma responde quando está sozinho ou em grupo. Olha! Não dá pra saber! Uuuuh! E aí, chat, é o que? É demônio? Será? Será que é demônio? Mano Eu vou levar o um sensor de lixo. Eu tô levando termômetro e caderninho. Ah! Ih! Então, Profissional! Colocar. Nossa, tomara que eu consiga soltar o Spirit Box ligado. Ah, não, mano, isso não. Não vale, não vale. Vamos não ver. Vale. Nossa, tá essa porra. E essa lanterna merda que eu tô segurando? Ah, aqui, tá 7 graus. É aqui dentro. Ah, a Pia ligou, Félix. Ah, Olha lá, tirar uma foto da Pia. Eu tô sem. A boneca nada. aqui, ó, Félix, tira uma foto da câmera da boneca. Fulaninho, ah. fulaninho, fulaninho. 3 graus, 3 graus. Dá oi, dá oi Medo, medo, medo Não, ele tá aqui dentro Eu acho que ele atravessa e fez o bagulho lá Eu vou lá ver, vou lá ver Eu vou lá ver, vou lá ver, vou lá ver Ah, é a pia da É a pia da cozinha? Não, é a pia do É a pia da banheiro Tá 5 graus aqui. Pode ser aqui, pode ser aqui mesmo. Pode ser aqui, tá um grau, tá um grau aqui. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui, é aqui, tá um grau, um grau. mil grau, mil grau, mano. Vai começar a falar uns crime. Vai falar crime, vai falar crime. 0 graus, 0 graus. GG, GG. Menos, menos, isso, já tá frio. Tá frio aqui, tá frio aqui. Eu vou pegar o caderno lá. Vou pegar o caderno. Calma, calma. Eu vou pegar o. O caderno. vou pegar o caderno. É enquanto lá, é lá. Box, uh, Pode ser, manda aí, manda aí, manda aí. Vamos lá, vamos lá. Você Fala aqui. Em algum lugar, eu aqui? ouvi, eu ouvi, pecasão. Eu, eu tô intrigado, mano. Pecazão. Calma, calma, medo, calma. Medo, medo, medo. Para, para. Você tá aqui? A totalidade está é 75 já. Que anos você tem? Então, deleito, Qual sua, deleito, seu ano? Você... Qual Não, você penso. ano idade? Aonde você tá? Você é. existe no negócio? Você tá? Quem faz idade? Idade da idade do ano? Quantos anos você. Anos você tem? Quantos anos tem você anos? Nada detectado, pecazão. Nada detectado várias vezes. Eu não sei. Talvez responda depois. Eu vou deixar aqui. O que ver. é isso, mano? Ele. Para de fazer isso, pelo amor de Deus. O sensor, foi. o sensor foi. O sensor foi? Beleza, ele tá lá mesmo. Mas não respondeu nada. Eu vou deixar. Eu vou deixar ele no chão mesmo. Vou tirar foda eu vou pegar outras coisas lá. Tá, tá, tá tenso, tá tenso, gente. O jogo tá muito alto aqui pra mim. Acho que eu, eu deixei no máximo, eu nunca deixei ele no máximo. Eu tô com medo. E eu tô com... Eu tô com... É... Um fone bom dessa vez. Tipo, um fone foda, alto. Antes eu deixava mais baixinho o fone. Essa vez eu tô deixando ele no máximo e é um fone que tem um baixo muito. Um grave, no caso. Muito bom. E aí. <risos> eu tô com medo. Tá muito alto. Energias eróricas, é, é, é Eróticas. Tá difícil. Tô voltando, tô voltando. Felps. Que foi, que foi, que foi? Fala! Fez um barulho diferente. Qual? Fez um risinho de, de criança agora. Eita, adicionou mais Pera, deixa eu ver se tem artigo... Ah, aqui, a gente escreveu. É frio, é frio e escreve. Deixa eu ver se tem artigos interculares na parede. Calma. Será que tem... Ixi, minha... nossa senhora, calma lá. que fez... fez coisa aqui, calma lá, calma lá, amigão. Fez barulho de amigão aqui. Deu 5. Deu 4. 4 ah, ah, não é 5. 4 não é 5. Tirou a foto da pia? É Ixi, aí, nossa Ixi Nossa Senhora. Exi Nossa. Calma acho lá. Que a gente vai ficar com Deus, Felpez. Não, não, não, não. Eu vou tirar uma foto dela. Só tem uma. Ai, né, caralho. Ai, caraca. Ixi. Aê. Eu, eu, eu vou ver, eu vou ver se tem se tem orbe. Vou lá ver se tem orb. Mas é é frio. E, e é frio e.. Caderno e eu gosto. E caderno, ok, frio e caderno? O que será que é frio e caderno? Eu adoro, eu adoro. Ixi. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É. Frio. Caderno. Falaram que é barulho de véia. Pode ser orb. É não que não teve. Olha, vê se tem Orb. Se for Spirit Box, é demônio. Mas pode ser Orb Aí é Yuri. Tô vendo aqui. É orb. Então, beleza, é Yuri. Como que é a nota no caderno Mesmo? J, J. É... Tá, mas ó, Eu falta o que aqui? Tem que tirar a foto do fantasma pra ele ficar com um incenso. É, incenso a gente não, não tem, tem não. A foto tem uma chance, se você quiser. Uma e chance? Puta, tomou tudo. Eu oh, tô... ia abrir a minha. Ah, mas você tomou também dois. Não, não tomei não. Não. Vai, uma foto, vai vamos tentar pelo menos. Tá vamos bom. Lá. O que que o Yuri faz? Eu nem li. É... Come cu de curiu. <risos> Ai, Felp, seu... Ah, é. Tô passando mal. Olhou, olhou. Olha depois olha, olha as fotos que eu tirei. Depois é, deve ser tudo ruim. Não, olha lá depois. Tá. Medo medo. medo, medo. Medo, medo. Não me ataque, seu idiota. Idiota. tá problema, Felipe. Idiota. Por quê? Ferva, porta. Ferva, por quê? A porta aqui ó, tá com problema, fica olhando, fica olhando Ela tá fazendo barulho pra você? Não Pra mim ela tá fazendo muito barulho Não, aqui Eita, tava... passou, passou por aqui Por quê? Porque... Porque ele... Tá fazendo coisas Apareça agora Duvido aparecer. Duvido, eu duvido. Não, é, não aparece. Eu duvido. Não aparece, mas nem a pau. Não aparece. Não, não aparece. Nem não aparece um... mano. Nem por um decreto. Não, nem por um caralho. Um caralho. Duvido. Ou assim deu, ó. Deu o quê? Qual que é o nome dele? Adam Sandler. É Johnny Whiskas. Whiskas. Johnny Whiskas. F. Christopher Christopher Jones Medo, medo, medo Medo, medo, que medo Não aparece, mas ele não aparece É que tá, ele não aparece porque é um otário Não aparece porque é um otário, mano Fica aí só fazendo barulhinho Esse otário, Eu tô com medo agora Eu tô com medo, tô com medo, vai lá, vai lá, vai lá que eu, fico sozinho aqui? eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui, qualquer coisa grita Fecha só essa aqui, abre pra mim quando eu gritar <risos> Abre pra mim quando eu gritar Tá bom, tá bom Apareça Oi, me dê um sinal Eu tô com medo, me chat. Sinal. Eu tô com medo Deixa eu tirar uma foto Ah, passou aqui Não sei se eu tô funcionando Tô, tô, tô <risos> É escuro. Vou embora então. <risos> tá bom. Ih, peca. Oi. Dá oi pra mim. O né? pessoal virou ele tá aqui, mano. Puta merda. Dá o ah, Nada, né, mano? Mano, eu escuto uns passos, quer tentar? Eu escuto uns passos, mas não dá nada. É, eu escutei uns também ali lá no começo. Então não tá tendo nada, vamos ver. Lilás. Lilás. Você Fala agora, ler? fale agora. Apareça nesse exato momento. Se não aparecer, não vai ganhar um milhão eu de reais. E aí, hein? Vai encarar? E... Vai encarar, vai? Eu acho que era isso? Era de algum brinquedo antigo. Hot Wheels, eu acho. Eu ouvi uma porta. Eu ouvi também, eu até olhei aqui. Tico do Nheco neco <risos> Tico Liro do... Biriri, caralho! Eu consegui a foto! consegui, eu consegui, eu consegui Vambora, qual que era o nome dele? Chico Liro é Chico Liro do Nheco Nheco Chico Deu bom, deu bom Fizemos tudo o que dava Ele saiu do banheiro E eu entrei no banheiro, fiquei no banheiro Onde você ficou? Tô no Navan. Não, onde você ficou? Onde você se escondeu? No quarto perto da entrada. O, incen o incenso a gente não tem, chat. A gente não trouxe. Mas a gente fez tudo que dava, esse é o rolê. Mano, e essa foto aqui? Você tá vendo isso aqui, PK? Tem um papel em branco aqui. Tá vendo o papel em branco? Ou não, você tá vendo alguma coisa nesse papel? PK? Eu tá falando sem segurar o V. É em branco mesmo. Eu tá, Você não tá vendo nada mesmo, né? Não, que eu... eu vou mandar um print. Não, papel em branco mesmo. Do lado da escada, que falam Sim. que tem um menino, mas não tem nada aqui. Sim. É só uma escada. Eu vou tem apertar um aqui. Ah, tem um papel em branco. Pera aí, rapidão. Tá. É um papel em branco? É um papel em branco. Olha as fotos. Eu vi, eu vi, mas o que, que você quer que eu veja? Mano, eu tirei. Interação. O osso, tá interação, uma interação. É isso aí. Interação. Todas as fotos. As cinco fotos valeram. Isso que Os eu rolei. É... Eu, vou, eu vou apertar eu vou aqui, ver. você colocou em orelha, né? Botei. Tá, vamos lá. Tá, beleza, Eu vamos. Eu não botei não. não botei não. Tá aperta aí, pô. Você que se vire. Não deu tempo. Eita, dá tempo mesmo. Ah, nem na pau, mano. E agora, Yurei? Yurei? Yurei, moleque! Ah, moleque! Yurei, nice! Tem que comprar coisa, Phelps. E aí, caralho. Como que tá sendo a aposta que vocês estão fazendo aqui? É... Ah, o de demônio. Tem que fazer aquela aposta lá de trás. Sobre dividir todos os tipos de demônio, de demônio, de, de é fantasma. Assim? Fazer a aposta, eles. Uh, eu não lembro o que que fez. Que mod que fez, mas algum mod colocou a aposta em. O que você acha que é? Aí o 1 um eram quatro tipos de demônio, de, de, de espírito. O dois eram outros quatro, ah, entendeu? Aí, mas aí o foda é lembrar todos os nomes. Eu não, eu não lembro, deixa eu ver. Ah, o próximo logo no começo eu, eu vejo todos os nomes. E aí separa em duas, em duas categorias, entendeu? E aí você chuta qual que você acha que é. Aí vai ficar bem meio a meio. Porque só demônio é, é uma coisa muito específica. É. Tá, deixa eu adicionar aqui. É porque eu não tenho nada, eu mas comprar. Todos, eu, eu tô com todos, 4 mil, tudo. tá? Deixa eu colocar então... Eu também, eu botei tudo. Mas você colocou quantos, quantas lanternas? Hum, deixa eu ver, olha ali, tá ali ó, lanterna faixa é eu... eu vou pegar umas aqui também. Umas? É, vou colocar incenso. Uh, crucifixo, isqueiro. Felps, eu tô muito puto que eu fui jogar um jogo que eu tirei as notificações da minha live e agora eu não consigo pôr de volta. Por que você não consegue? Os sons eu não consigo, depois eu quero fazer isso, me ajuda. Ai meu Deus do céu. Ai caralho, viu? Ai, mãe, que caralho é. Tá, tem uma casa ou a escola, você escolhe, PK. Casa. Casa? Tava colocando profissional. Só vou agradecer umas coisas aqui, já volta agradeço. Eu... Eu... Eco? Ah tá, era eca. Se você fala eco, eu falo mano tá com eco? Como assim? Gabrois, obrigado pelo sub de 15 meses. Oi, Felps. Não sei se você já viu esse vídeo, mas como você gosta de música, achei que você pode se interessar. Inclusive, eu tenho que mostrar aqui na Twitch. Em alguma outra live, eu acho que hoje não é uma boa pra gente conversar sobre isso Aquela, aquele clipe, porque eu mostrei lá no Face Aquele clipe que é em loop, lembra? Eu acho que foi no Face que a gente viu isso aí Eu mostrei só no Face Aquele clipe que, aquele clipe não, aquela música que vai se transformando num loop Aquela é foda Eu vou pegar alguma outra live quando tiver um pouquinho mais de gente Ou tiver mais de boa, a gente vai conversando Sei ter alguém aqui, né, tipo PK pra deixar esperando É muito foda Uh, é muito legal Foi muito foda, então aguardem Só de Vou deixar todo mundo na curiosidade Mas é muito bom mesmo É uma, é uma, uma banda que foi construindo a música em loop Muito legal Muito legal uh, Obrigado, Gabi Garcia pra você de 11 meses Ah, toma aí, então tomei. pega, obrigado você de 2 meses Oi, Felpo Qual é o seu tipo sanguíneo? E o do chat? O meu é O negativo, se eu não me engano Se eu não me engano Porra, será que é? Eu acho que é. O A negativo. É? Qual é, do, qual é o tipo sanguíneo de vocês? O meu eu acho que é O A negativo. <coughs> pra que você tem que deixar anotado em algum lugar, né? Devia ter um documento oficial tipo sanguíneo, mas não tem, né? Não é? <risos> tem na minha carteira. Eu preciso colocar um bilhetinho na minha carteira, mano. Porque... <risos> pra... Pro pessoal saber se eu precisar no momento aleatório, tá ligado? Carteira de motorista tem? Não, acho que não tem. Acho que não tem carteira de motorista. No novo RG tem. Ah, entendi. É, não tem. Tipo... Ah, o CPF novo tem Se você precisar, eu dou pra você Obrigado, obrigado, gente obrigado. Carteira de vacinação Ah, mas a gente não anda com carteira de vacinação Esse é o ponto, né? É coisas que a gente precisaria andar uh... Mas é, eu vou, eu vou ter certeza E eu vou escrever num papelzinho e colocar na minha carteira Eu acho que é uma boa Façam todos Todos façam isso nesse exato momento Eu vou providenciar isso, mano eu Vou deixar até anotado aqui, eu juro pra vocês Tipo sanguíneo Carteira Todos façam, é bom, gente Porque Se você não Porque no momento foda Não tem tempo, tá ligado? Se não tiver tempo, é bom saber quanto antes Não tem carteira, mas deixa anotado em algum lugar Deixa no bolso, não sei, mano Nunca se sabe exatamente Mas, é, eu não sei Eu acho que é O negativo, eu acho com certeza, é ó alguma coisa, Só tenho certeza. É ó, mas positivo ou negativo, eu não sei. Mari, ps, ps, ps, ps, ps, ps, ps, Brigar para um saber de seis meses. Afroditerose, obrigado para um saber de três meses. Boa madrugada foi um popinho Tava um tempo pra assistir você, mas ainda bem que hoje deu. Tava com saudades de ver você e o PKzinho tomando susto, tamo mesmo. Deixa eu ver o um negócio, será que. Uh, ah, o PK. Hum, não, acho que o PK ainda não consegue, mano. Eu vou perguntar pra ele sobre ele virar parceiro e tal. Pra conseguir fazer stream squad com ele PK Canadian É, ainda não dá Eu ainda não consigo Mas se vocês quiserem assistir o PK Vai lá, dá uma força pra ele, gente Uma boa HTTP, dois pontos Barra, barra Twitch.tv Barra PK Canadian Guy Deixa eu ver se tá certo isso aqui Certo, uh, uh, uh, certico É esse esse aí uh, Fumamafu, obrigado pelo exemplo de 14 meses, Felps descobriu uma banda recentemente e gostei muito Ouve aí, depois me fala se você gosta também Essa foi a mensagem, brigadão Delicious Cake, obrigado pro Prime Lia Popinha, obrigado pro Sembito Felps, vê aquela thread do Twitter com umas comidas caprichadas de, do estadunidense Mas que thread é essa? Eu não tenho ideia do que você tá falando Você que me mandar isso, eu não vou ver agora porque eu tô jogando com PK mas me manda depois, numa próxima live. Se eu não estiver jogando com ninguém, eu vejo. Amanhã, se eu não me engano, eu vou jogar com o Galaxy. Hoje, amanhã hoje. Eu vou jogar com o Galaxy. Bloom Tower Defense. Então, se vocês quiserem assistir, só aparecerem aí. A partir das nove. E me manda no Twitter, a, a thread. Depois eu vejo. Uh, Matz End, obrigado por saber de 14 meses. Pegou no olho. Para, mano. No olho, não. 14 meses, brigadão. E Panda Sapo, dois meses de Samba falando oi. Oi, oi, oi, oi. É, PK desmuta. PK, você tá assistindo? O que falaram de mim aí? Ninguém falou nada de você, PK. Ninguém falou que nada. Você falou de Por mim? quê? Por quê? Não mexe, para. O está falando de você. Eu não falei nada de você, só coisa eu legal. Eu percebi. Mas eu estava falando... 14 memes. Memes? Não, eu só falei. É. Eu tô jogando com o PK. Olha aqui olha, o canal dele. Eu mandei no ah. chat. Eu vou mandar mais um monte de vezes, porque a Twitch eu é minha, vergonha. se eu quiser. Eu Se eu quiser, eu fico mandando pra sempre, porque a Twitch é completamente minha. Ela é sua? A, aqui, o meu me canal, mandando. o meu canal, sim. Tá me mandando sapo amassado. Wide people happy? Obrigado. Tá, ah, eu vou, eu tenho que dar uma, fazer um, um pipinho, ready. eu já volto. Você tem que dar um Reddit. Não, não, não, não, eu vou fazer pipinho, peraí. Oi, eu vou...